Olá, guerreiros! Cheguei. Deixa eu arrumar isso daqui. Centralizar melhor este telefone. E chegamos! Chegamos para a nossa live sobre... Vou até escrever aqui nos comentários. Cosmologia Maia com Aninha Cordeiro. A Ana já deve estar por aí. Já daqui a pouquinho ela vai entrar. E... Vamos ver, vocês que estão chegando aqui já me avisem, hein, se tá tudo bem, se vocês estão vendo bem. Olá, Gu, tudo bem? Olá, Aninha, tudo bem? A Ana já chegou aqui também. Pois então, já vamos preparar aqui pra chamar a Ana. Deixa eu colocar aqui pra ela entrar, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ah, sim, a Aninha. Mandei ah, o convite, Ana. Que bom que você tá aqui! Tenho certeza que você vai gostar desse assunto e que você vai poder ajudar a gente também Porque eu conheço bem você e sei que esses assuntos sempre te interessam Oi, lindeza! Tudo bem, Ana? Oi! Tudo bem! Tá me ouvindo bem? Deixa eu acender aqui Tô ouvindo bem! Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem e tô vendo bem também Ah, que bom! Tô só aqui... Ajustando, pronto Ah, não, não tem problema, esse comecinho é sempre pra gente ajustar mesmo Ó, oh, oi Ana, chegou outra Ana Paula aqui também, cheia das anas hoje aqui <risos> Se vocês escutarem um barulhinho no fundo, é porque tá um calor dos infernos E eu não vou conseguir fazer a live se eu não tiver esse ventilador aqui na minha cara Então é por isso Pois é, aqui tá... aqui tá o contrário, eu tô até de cachecol <risos> Pois é, é o poderes, oposto né? Mas faz muito frio aí agora, Ana? É, porque embora eu esteja em Pernambuco, né? Ah, então não. o pessoal sempre pensa, ah, Pernambuco, Nordeste, praia. Mas eu moro no interior, eu moro na Serra. Ah, né? Lá. Então aqui eu tô assim a 800 metros de altitude. Tá chovendo, essa é temporada de chuva, faz frio. Então hoje especialmente tá um dos tá dias mais frios frio. do ano aqui. Nossa! Nossa! Porque quando tá frio e começa a chover, fica aquela umidade, aí é aquele frio que entra no osso, né? Que dói. É. <risos> pois é. Aqui a gente tá com, sei lá, deve estar tá uns 40 graus. Hoje eu não tive coragem de sair ainda na rua, porque eu tomei a vacina ontem, a segunda dose. E eu tomei e tava super bem. Passei o dia bem, consegui dar aula de yoga, uhum. tá um pouquinho mais leve, né? Mas consegui normal. Menina, de noite eu senti o peso do negócio. <risos> Começou a me dar uma Nossa. febre um calor, misturado com frio Não sabia mais o que eu estava assim, sentindo Aí eu já disse, não, vou sair de casa Vou ficar bem quietinha aqui Até recuperar uhum. bem, né? Mas eu estou melhor já, graças é. a Deus Ah, graças a Deus mesmo né? Aninha, vamos lá Conta um pouquinho aqui para o pessoal sobre, sobre você, né? Primeiro, quem é você E qual que eu estou super ansiosa para falar sobre a cosmologia Maia, que é tão bonita Conta aí para o pessoal Certo. bom. Então, eu sou a Ana Paula, né? É, sou psicóloga, também sou musicista, tenho essas duas formações e já assim é, trabalho já com, com terapia já há um bom tempo, né? E já desde mais ou menos desde de 2000 por aí, 2001 por aí eu já tenho contato com a Cosmologia MAR, então já são quase 20 anos, até um pouco mais de 20 anos que eu já trabalho com essa ferramenta, né, naquela época quando eu comecei a conhecer esse trabalho, era uma coisa assim, nova também, ainda é para muitas pessoas, mas aquela época era mais ainda, então assim, imagina, eu falava assim alguma coisa, as pessoas olhavam assim, que isso, né? de onde você tirou isso? <risos> ficava assustadas, isso. né? que ela tá falando? Não. Então, que planeta que saiu essa mulher, né? É, então assim, tinha um pouco esse estranhamento, até porque é uma linguagem diferente, você acessa ali é, é, é, toda uma, uma maneira assim, de, de percepção das coisas diferentes, que na realidade é uma coisa assim, de você estar tá, é, se reencontrando com a sabedoria natural. Com o tempo natural, uhum. né? Porque a cosmologia maia, ela tem como, como a sua é, origem uma sabedoria nativa. Ela está uhum. ligada à sabedoria dos maias. Então, assim, sempre que a gente está é, é, entrando em contato com saber de povos originários, nativos, de, de, de determinados lugares, a gente está em contato com uma energia muito mais natural, muito mais... É, é, que vai ali, que flui melhor com a com a natureza assim é outra forma né diferente como a gente acabou ficando ali acostumado de fazer as coisas no dia a dia aqui na, na nossa nessa vida ocidental mundana né aqui uhum. né? Na, na cidade era então, justamente Ana, é... como que surgiu né eu sei mais ou menos tal porque eu já estudei Estudei não, né? Dei uma lida, não posso nem dizer que eu estudei, porque isso com certeza é um estudo de anos. Mas fui procurar mais informações, mas assim, para quem tá chegando agora aqui na live, e sabe que eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e perguntei o pessoal. Você sabe o que é cosmologia maia? O Vish, nem tenho ideia. E o Vish, nem tenho ideia, foi o que ganhou. Então se você puder contar assim, <risos> pra gente um pouquinho mais sobre como surgiu mesmo, uhum. e de uma maneira bem facinha do que é, porque tem muita gente sim, que ainda não sim. conhece, né? Mesmo hoje, com todas essas informações, ainda tem gente que desconhece. Então, a cosmologia maia, ela é, assim, os maias, né? Eles trabalhavam, assim, na sua vida com vários calendários. Eles tinham, assim, mais de 17 calendários que eles usavam é, e para poder, ali, ordenar todas as coisas. E eles eram um povo, assim que tinha uma, uma percepção, uma ordenação, uma matemática, inclusive, muito avançada. Então, eles eram grandes observadores, tanto dos ciclos da natureza, como do cosmos. Né? E, tinham, assim, um conhecimento, uma, assim, de observação, um estudo profundo de, dessa, desses fenômenos cósmicos. Uhum. E tudo isso se alinhava ao, ao, ao trabalho deles. Né? Então, assim, eles tinham ali os, os calendários agrícolas, né, que eram os principais, e o calendário sagrado, né, que era o que regia as energias diárias, que é o chamado de né? Então, ele traz o um movimento de cada dia, porque a palavra Kim, que inclusive está até dentro do nome né, ah, ela significa dia. Então, aí você tem nesse Tzolquim, ali o giro do dia, a energia do dia então para eles é, essa energia ela era uma, uma emanação do sol né? uhum. uma conexão ali do nosso sol do sol central que eles é, tinham é, essa essa crença assim nesse sol central né? nesse nessa origem né? que ali do universo e então essa energia ela vinha através da, da energia solar para a terra para cada dia tem uma emanação aqui, né ali na Terra que, que representa ali um arquétipo, uma simbologia. E aí é, essas energias elas vão trazendo então a, é, o que está que pairando para aquele dia, né? Quais são assim, a, as tendências daquele dia? Né? O que está que se assim, pairando tanto no cosmos como na energia terrena para aquele dia? Né? E aí ao nascer na, num determinado dia, então você já que o, o dia tem uma energia aqui você também vai receber essa energia e ela vai representar muito, assim, das suas características, dos seus potenciais, dos seus desafios, da sua missão aqui na Terra. Uhum. Da sua missão na Terra. Então, assim, é basicamente isso que trabalha a cosmologia Maia, de você resgatar, reconhecer qual é o seu verdadeiro propósito, qual a sua missão e qual é o caminho que você está trilhando ao Travou um pouquinho aqui a internet da Ana. Isso, mas ela já volta. É normal mesmo, gente. A internet aí. Ana, deu uma travadinha, tá? Acho que o finalzinho, não, não sei se você percebeu, mas travou um pouquinho. É, eu falei que, assim, só retomando o que eu falei no final, uh -huh. né? Que o objetivo dessa, dessa sabedoria é resgatar esse propósito, né? Se você não sabe qual é o seu propósito de vida... Então, a cosmologia maia vai te ajudar a entender isso e perceber qual é o caminho que você está percorrendo ao longo da sua vida para poder realizar isso, para chegar nesse ponto, uhum. né? para cumprir a sua missão na Terra, o seu papel na Terra. né? Sim, é bem interessante. E sabe, Ana, eu estava vendo uma semana passada, até tem um documentário no Netflix que eu adoro, eu acho super interessante, que se chama Poucas Palavras. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar, porque ele está fazendo uma revolução uhum. em mundo, todo mundo está comentando e tal. E assim, são vários capítulos, né? Cada capítulo traz um tema diferente, né? quer dizer, vários episódios. E um dos episódios que eu vi foi sobre é, a astrologia, né? Mas essa astrologia, eles começaram uhum. comentando, sobre essa astrologia que a gente tem mais conhecimento hoje, né? Que é a de signos, leão, ares, escorpião e tal. E eles uhum. estavam explicando, que foi o que você acabou de dizer agora, que é, antigamente os povos mais antigos... Não tinha essa separação de astronomia para astrologia. Era toda a mesma coisa, eles faziam um estudo geral das coisas, né? Explicando o que era, mas de uma maneira geral, sem separar, assim, é, é que as coisas... A gente que travou de novo. Vou esperar aqui para ver se a Ana está escutando, senão a gente volta. senão vou ficar falando aqui, a Ana não vai escutar. E caiu. A Ana caiu. Ela já vai voltar de novo. Gente, normal. Acontece, né? Então, bom, mas já que eu tô aqui com vocês, já aviso. Se vocês quiserem ver, tá na Netflix esse documentário. Ele é bem legal e se chama Poucas Palavras. Aí tem de várias coisas, né? E esse da Astrologia é bem interessante. Eu até achei legal, porque como a gente já tava com essa live aqui marcada, eu falei, olha só que interessante, né? Vou até assistir aqui para fazer umas perguntas pra Ana. E vocês também, viu? Se vocês quiserem aproveitar... E perguntar algumas coisas para a Ana, ela já vai voltar, aconteceu só de, de perder aí a internet rapidinho, mas ela já volta. E aqui olha quanta gente, obrigada para o pessoal por vir aqui prestigiar o trabalho da Ana que é tão lindo. Qualquer dúvida que vocês tenham conforme a gente for conversando, vocês podem também mandar as perguntinhas aí que mais para o final da live a gente vai responder, tá? Vamos só esperar a Ana voltar. Enquanto isso, eu vou me apresentando aqui rapidinho, porque eu sei que tem algumas pessoas também que seguem a Ana, né? E provavelmente não me conhecem. Eu sou a Daniele Mangini, sou professora de yoga e de meditação. E então, Arte de Mudar é o nome do meu projeto aqui, né? A gente trabalha assim, sempre com essa parte também de autoconhecimento, de gerenciamento de ansiedade, de desenvolvimento pessoal. E sobretudo, baseado na, nas técnicas tradicionais do yoga. Né? Inclusive, eu sou estudante de Vedanta, então todas as coisas que eu trago aqui para dentro do canal, lá no YouTube, que até quem não conhece pode olhar ali na minha bio, tem o um nomezinho, o um link, que você pode entrar e conhecer, como aqui também no Instagram, são todos estudos baseados no livro dos Vedas e também estudos relacionados, por exemplo, com astrologia e tal, todos os caminhos que você pode é, seguir para crescer, né, evoluir enquanto ser humano. Deixa eu ver aqui se a Aninha já voltou para eu chamar ela, hum, vamos ver. Gente, vocês desculpem, acontece, viu? A internet cai, é assim mesmo, e como a Ana mora na serra, então pode ser que aconteça essas coisas mesmo, mas ela já vem. Não sei, acho que ela ainda não entrou. Hum, ainda não. Pois tudo bem, ela já vai aparecer aqui. A ah, Instagram que derruba a gente bem na hora das nossas lives. E vocês, comentem aqui comigo até a Ana voltar, a gente vai conversando um pouquinho... Se vocês, quem tá aqui, se já conhece né, Alguma coisa da cosmologia Maia, escreve aqui para mim ah, aqui ó, o Gustavo tinha falado que tava um frio De zero graus em Curitiba Ah, eu bem sei, Gustavo Eu bem sei, bem conheço o Climinha O Climinha de Curitiba É uma cidade linda, mas o clima O clima Deixa a desejar Ixi, disse que a Ana não pode Unir-se, por que que a Ana não pode Unir? Nós queremos que a Ana venha Unir com a gente, <risos> a ah, que mais escreveram aqui que faz muito frio? Ai, minha chegou de novo a internet. Eu sei que Bom, eu na Serra, então às vezes, às vezes acontece isso mesmo, né? O negócio mas não tem problema. A gente tá aqui para resolver é. é pode ser também porque hoje na cosmologia lá é dia da tormenta, tormenta é uma energia de muita intensidade. <risos> Eu bem vi lá no teu Instagram, quando eu vi aquele raio no meio, eu falei Ixi, rapaz, isso vai atrapalhar as comunicações <risos> Ô Ana, deixa eu te perguntar Era uma coisa até. Assim, é, é, Eu não tenho conhecimento, eu acho que essa dúvida pode ser também a dúvida de muita gente que está por aqui Porque, por exemplo, na astrologia, essa que a gente conhece mais, inclusive minha mãe é astróloga então, é, a gente sempre vê que eles estão muito conectados com a relação dos planetas, né? Tem algumas outras coisas também, mas a base uhum. central dessa astrologia são os planetas. Já na astrologia hindu, da, dos Vedas, eles estão conectados com as estrelas. Ou seja, é, uhum. eles fazem como a carta natal pelas estrelas. E aí, do, dos Maias, você me desculpe se eu estiver errado? A cosmologia maia, ela está conectada não só com estrelas, não só com planetas, mas também com todos esses fenômenos da natureza, como por exemplo agora que você falou a tormenta. É isso mesmo? Como Sim. é que é? Está conectado com o um é, todo, porque... né? Uhum. Porque o Tzolk'in, né, ele vai ser uma... Assim, a palavra kin, que está que ali compondo cada um dos itens. O Tzolk'in, só para explicar para as pessoas, é um conjunto de 260... É, símbolos 260 combinações tá uhum. então dentro desse conjunto elas são combinações que estão emanações do sol do nosso sol do sol central então elas são assim combinações que pegam todas essas informações da, da ali, do, do cosmos e trazem essas informações em formas de arquétipos para a nossa terra tá aqui para onde uhum. nós estamos então, é, essas simbologias, elas vão considerar assim, por exemplo, você tem planetas que regem os selos, né? então essa informação existe dentro da cosmologia maia, mas ela não é a principal. Né? A gente tem que pensar na cosmologia... Né? Aqui... Uhum. Sim, estou aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Está tudo bem? Estão vendo? Aí... É a tormenta que está destruindo tudo. Aqui. Então, assim, se cada dia tem um Kim, isso significa, então, que cada Kim vai representar cada pessoa. Okay. Kim também significa sol. Então, significa que cada um de nós também somos um pedaço, um fractal de sol, de luz aqui na Terra. Então, de acordo com a simbologia daquele Kim que me representa, eu estou representando aquele pedaço, aquele fractal de luz na Terra. É essa luz que eu vou desenvolver aqui, é essa missão que eu vou desenvolver, através do meu propósito. Então, isso aqui trabalha a, ali a leitura da cosmologia maia, do mapa que a gente faz, que a gente, é, a gente vai ler, então, que a gente chama de onda encantada, que é o caminho que você percorre né? dentro da, dessa sabedoria, né? para poder desenvolver, desenrolar aí o propósito. Que bonito. Ana, e daí para fazer, por exemplo, essa onda encantada, né? que seria esse mapa, você também vai precisar do nome da pessoa, do horário de nascimento, mais alguma outra informação? Da... Não, como é que é? Assim, principalmente da data do nascimento, né? A hora de nascimento a gente até pode fazer ali algumas observações, mas o principal é a data, né? Porque cada dia tem uma emanação diferente. Então a gente vai trabalhar com essa, com esse ciclo ali diário, né? Com essa energia uhum. e, e ver qual foi assim, em que frequência que a pessoa entrou no mundo, né? No dia que ela entrou estava numa determinada frequência e é essa frequência que é o Kim que vai ali, a partir daí, a gente vai interpretar ali, trazer as características, as virtudes, eh, os potenciais, os desafios que estão ali, né? outras informações que vão ali colaborando, que vão apoiar e que podem assim, trazer também eh, oposição. Né? Então, assim, a uhum. gente vai, mas está sempre assim, o que a gente tem que entender aqui na cosmologia maia é que ela é muito cíclica. É um ciclo menor, que é um Kim, que está dentro de um outro ciclo, que é a onda, que está dentro de um outro ciclo. São ciclos dentro de ciclos, sempre trabalhando na frequência de 13 e 20, né? 13 tons, que são 13 números, e 20 selos, que são os 20 arquétipos. Então, cada... os selos seriam como se fossem os, os signos, né? se a gente ah, fosse é. fazer uma comparação com a astrologia. E o tom. Ele vai dizer a maneira como você vai conduzir aquela energia. Então, por exemplo, vamos supor, você tem aqui um, um dos símbolos maias, né? É o dragão. Dragão é um, um, um símbolo, tá? E aí, assim, você tem 13 formas diferentes de estar tá atuando com esse dragão. Com o que ele representa. Você tem as características dele, mas aí ele pode estar tá num dos que a gente chama de tons, né? Num desses 13 tons. Conforme o tom que ele tiver, isso vai dizer se essa pessoa que representa o dragão, se isso vai ser mais fácil na vida dela, se vai ser mais desafiador, é, se ela vai estar tá numa posição mais ativa com esse dragão ou é mais passiva... É, em, que, em que posição que ela vai estar tá com isso, né? se ela vai estar tá no, no início do processo dela, ou se ela já está numa coisa assim que já está prestes a, a, a, a transcender, a, a realizar o que ela precisa. Então, assim, essas três, esses 13 números, eles lançam inclusive perguntas também. Né? Então, você tem uma pergunta existencial que o selo que acompanha, ele responde. Que bonito. É, ele pode parecer aparecer assim um pouco complexo, mas é que eles têm muitas informações. Inclusive, eu e a Margarete, né? Eu ia, inclusive, já perguntar isso agora para você, porque tem tanta coisa para descobrir, isso. tem tantos detalhes, que isso daí não é uma coisa que em uma live a gente vai descobrir tudo, né? A gente tem que realmente se dedicar a estudar, como o pessoal aí se dedica a estudar a astrologia que a gente conhece, uhum. né? Então, conta para gente. Você está com um curso com a Margarete. A Margarete também já passou aqui pelo Arte de Mudar. Conta para nós. Isso. Então, a gente tem... Na realidade, a gente tem um curso que já acontece, né? Que ele já é disponível, que é um curso de introdução à cosmologia maia. Então, quem estiver chegando agora, não sabe nada, não sabe o que é quem, não sabe nada disso, uhum. pode ir lá. São três aulas e são gratuitas. Aí tem a... a três nove mil ou três... 13, é 13, 13. É. 13 é. aulas, 13, tá? 13 aulas. E aí nesse nesse tem um link na minha bio, né? A pessoa pode entrar lá na minha no meu perfil, tem um link que leva para esse curso e aí é uma forma dela já entrar em contato. E a gente está agora é, é, fazendo um curso de formação de cosmologia maia que é mais aprofundado, que é para quem quer utilizar essa ferramenta e trabalhar, assim, trazer essa ferramenta para o seu trabalho, né, e quer assim, você que é terapeuta e, e quer, assim, usar esse conhecimento para entender melhor quem é ali o seu cliente, é, qual é a missão dele, o propósito, para poder orientá-lo e, e trazer essa informação, assim, como um apoio dentro do, do, do trabalho terapêutico que você faz, então, funciona bastante, né? você pode fazer um mapa, uma leitura ali da, desse, né, do, das características dele, isso já vai ajudar bastante para ele ter, assim, acessar esse autoconhecimento. Né? Então, a gente e vai estar tá dando é essas dicas né, nesse curso. Uhum. E eu acho que mesmo que a pessoa não seja terapeuta também, Ana... para Porque assim, o tipo pessoal geralmente que, que acompanha né, o meu canal no YouTube e aqui o Instagram... São buscadores, né, pessoas que estão buscando autoconhecimento, uhum. se desenvolver... Uhum. Então assim, eu, eu penso que toda essa parte que fala um pouquinho mais dessa essência que a gente carrega... De todos os elementais, de tudo isso que vem junto com a gente nessa né, carta... Esse mapa astrológico que vem com a gente... É muito importante para desenvolver. E não é só questão de misticismo como antes pensavam. Realmente, se a pessoa se aprofunda nisso, ela pode conseguir grandes Sim. avanços no processo de evolução. E eu digo por experiência própria e com certeza você também pode dizer hum. isso, né? Porque a gente que está sempre buscando essas coisas, a gente sabe como... Às vezes tem um véu na frente e fala, Nossa, mas por que, que isso está acontecendo eu não consigo sair, não consigo sair? Às vezes você pega uma carta de Natal e você fala... Ah, Agora eu já sei que, de repente, eu tenho que, talvez, por esse caminho. Então, independente da pessoa ser ou não terapeuta, você também pode fazer esse curso. Inclusive, eu vou falar pra minha mãe, porque como ela já é astróloga, ela dá um passo uhum. pra cosmologia mais, né? Ela tá aí do lado também, ela vai gostar de saber disso. Olha, tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Ana, no caso do cachorro magnético branco, qual é a pergunta? Ana, você conseguiu me ouvir agora ou travou? Não, eu, eu parei no momento que você falou da sua mãe, que é astróloga, né? e aí eu ia comentar que tem muitos astrólogos, inclusive a própria Margarete também já tem um conhecimento também de astrologia maior. Então, tem muitos astrólogos hoje em dia que eles estão assim, alinhando mesmo a, a essas informações, fazendo essa combinação também. Então, claro. é, é, enfim, seja conhecimento para usar no seu trabalho esse curso a gente vai lançar na próxima semana né ele ah, vai ah, ajudar mesmo? bastante Oi? Na segunda na segunda-feira mesmo é a gente vai estar tá, a gente vai estar tá lançando aí assim a gente vai informar direitinho inclusive é, a partir de hoje a gente está fazendo um trabalho é onde a gente vai se aprofundar nessas informações porque a gente está num momento especial dentro da cosmologia Maia né como ela ah, é um calendário a gente como é um calendário a gente tá fechando um ciclo anual né que a gente é, é, cada cada ano maia tem um King que rege o ano né E esse ano não começa no mesmo ano no mesmo momento que o ano gregoriano que a gente usa né não começa lá em janeiro esse ciclo aqui começa em julho, sempre no dia 26 de julho, que é quando tem um alinhamento da estrela Sirius com o nosso Sol e o Sol central. Isso acontece mesmo astrologicamente. Tá? Então, assim, até os egípcios, eles também é, é, respeitavam isso, seguiam isso. Então, nesse dia, a gente marca então, a entrada de um novo ciclo anual. A gente chama do ciclo das treze luas porque são 13 ciclos de 28 dias. Então, agora, a gente está nesses dias que a gente está antes do dia 26, né? A gente está encerrando o um ano que está, um ano Maia da tormenta também, só que no tom 2 é a tormenta lunar. Então, Tormenta Lunar nos acompanhou desde julho do ano passado, trazendo muita intensidade, muita energia, muita transformação. O tom lunar é um tom de desafio. E não preciso nem dizer uhum. como foi desafiante para todos nós. Oh, né? Então, nós passamos, passamos, passamos um ano de tormenta, literalmente. Né? E agora literalmente. a gente vai a gente vai se preparar para entrar no ano da semente, a partir de segunda-feira, que é a semente elétrica, ativação de novas possibilidades. Só que a partir de hoje, que é dia 21, até o dia 25, a gente tem um pequeno é, circuito que a gente chama Uaiebe, né? É um pequeno uhum. calendário, que dentre os muitos, que dura só cinco dias. Ele é um calendário de preparação. Para o novo ciclo. Então, nesses cinco dias a gente procura refletir sobre o ciclo que passou, procura se sintonizar bem, assim, se alinhar e se preparar para o um próximo ciclo. Principalmente no último dia, que é o que a gente chama de dia fora do tempo. Ele é como se fosse um dia ponte entre o ciclo que acabou e o ciclo que vai começar. Então, então eu... dia 26 é o dia fora do tempo ou eu estou equivocado? Não, dia 25, porque é dia 21, 25. 22, 23, 24 e 25. 25 é o dia fora do tempo, é o dia que, que é o dia ponte entre o um, um ano que terminou e o que vai começar. Ah, que interessante, Ana. Ixi, travou um pouquinho de novo. Eu já vou pedir aqui para Ana aqui ó falar é, vou pedir aqui para Ana responder a pergunta da de Chave. Sim. que é Ana no caso do cachorro magnético branco qual é a pergunta? Eu acho que é isso no caso do cachorro Olha, magnético branco qual é a pergunta? Sim. Então porque é cada assim um mesmo? dos quinze é lança uma, é cada um dos lança uma pergunta né quem é do tom magnético vai estar alinhado com o propósito. Então, qual é, assim, a sua grande pergunta existencial é qual é o meu propósito? Né? É, é, e quem responde isso é o selo que acompanha o tom. Então, o tom que é chamado magnético, no caso dela aí é o cachorro. Então, quem acompanha o cachorro representa a lealdade, o coração, a afinidade. Qual é o meu propósito? Encontrar a verdade do meu coração, alinhar com isso, estar ali com pessoas que estejam afinadas com o meu coração, realizar esse propósito. Vão ser pessoas que vão considerar muito ali o nível do coração das relações, das afinidades, né? Tem essa questão do coração muito forte, da lealdade, né? do companheirismo, da solidariedade. Então de, é, da guiança, então são é, é, esses esses aspectos estão ligados ao propósito. Então a pessoa aí ela está completamente conectada com a questão do propósito mesmo. Ah, eu de também vida. quero fazer uma pergunta então. <risos> eu sei que eu sou estrela rítmica. Uma vez um amigo já tinha eu dito e você também fez para nós, né, Em um determinado uhum. momento ali. E eu tenho guardado tudo isso. Então o rítmico, no caso, o rítmico, ele seria a pergunta que eu teria que fazer, é isso? Ou não? Qual é a pergunta que eu tenho que é, fazer? Isso. O tom rítmico lança a pergunta e a estrela lança a resposta. Então, o tom rítmico pergunta de que forma que eu busco equilíbrio na minha vida. Buscar equilíbrio é o seu propósito de vida. Buscar estar equilibrada, estar na balança das coisas. E de que forma você vai encontrar isso? Através da energia da estrela. A energia da estrela é a energia da harmonia, da elegância, do brilho. Geralmente as pessoas, as estrelas, são pessoas assim, que, de alguma forma, elas são levadas para estar ali no palco da vida, para poder assim, mostrar as coisas. Elas são assim, como a, a ideia que a gente tem de estrela-guia, elas vão guiar outras pessoas então assim eu diria que a sua missão é guiar as pessoas para acessar esse equilíbrio rítmico ah, para que aí. o ritmo interno esteja de acordo com o ritmo externo e vice-versa olha só e que coincidência da vida não eu professora de yoga então você está é assim professora as de yoga divulgando fazendo as lives assim mostrando a sua cara você está assim bem dentro no seu Kim, isso é um sinal de que você está você na sintonia dele. Às Nossa. vezes, pode acontecer pessoas assim, que procuram, né? e que a gente vai, assim, pela história da vida, a gente vai observar que às vezes a pessoa ela não está ali alinhada com o Kim dela, porque ela pode estar vivendo a sombra. Todos os Kims têm a sombra. Né? Ah, então, por exemplo, se você estivesse assim, nesse lado obscuro da estrela, né? você não estaria aqui agora. Então assim, estaria na desarmonia Aí a gente fala, fala, olha, lembra assim, É como se você, a gente estivesse ajudando a pessoa A recordar o potencial dela E colocar isso em prática E realinhar isso na vida dela né? Entendi, então É né? isso que o mapa faz Que lindo Ana, Entendi. então o pessoal que está assistindo a gente Depois também essa live vai ficar guardada Para quem quiser saber depois Então o curso vai começar na semana que vem mas, enfim, vocês já podem falar com a Ana também agora em box, que ela sempre está bem atenta Isso. ali nas mensagens, e perguntar, porque é super interessante, né? Eu acho tão legal também quando a uhum. pessoa aprende, né? Pega o mapa, ali a carta dela a Natal e aprende a, a fazer a leitura. Isso, Isso é tão rico, Isso. né? É uma boa oportunidade, então. E olha que quando a gente combinou essa live, a gente nem sabia que esse curso ia sair na próxima semana. Você vê que a tormenta aí está tá alinhando as coisas mesmo. É... é... É, você sabendo surfar nela, dá tudo certo. E assim, aí eu deixo o convite aqui, quem quiser conhecer um pouco mais da cosmologia maia e, e estar aqui, conhecer mais e se conectar com esses dias aí de transição, de passagem de ano que a gente está vivenciando, né? Vem então para a nossa jornada UAEB. A gente vai fazer essa jornada a partir de hoje... Né? É, começa às 7 horas da noite, horário de Brasília, mas vai ficar, cada uma dessas lives vão ficar gravadas por 24 horas, vão ser cinco lives, cinco dias, uhum. do dia 21 ao dia 25, então quer conhecer mais, quer se preparar, quer se sintonizar, Pode mandar mensagem para mim no meu direct, que eu aí envio o, o acesso ao grupo do WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar o acesso para essas lives. Né? Elas vão ser gratuitas. Vou, se você puder mandar para mim o um link, porque eu vou querer participar com certeza, e eu até ia te perguntar certo. isso, porque como a gente está passando então esse período de fechamento, que é um período tão importante, né? tanto de fechamento quanto de início, com certeza e tem bastante prática legal para a gente fazer de meditação acredito sim, que de mentalização que é aproveitar mesmo eu adoro aproveitar essas energias cósmicas sabe porque se a gente faz qualquer prática dentro uhum. de uma energia cósmica ela dá um avanço né ela triplica então assim além de fazer Isso. esse curso se por exemplo a pessoa ah estou sem tempo tal tá, não posso fazer o curso o que que você indica para essa pessoa fazer ou ou mentalizar nesses dias então, a gente vai colocar assim, as energias dos, dos 15, desses dias, vai estar vai, vai tá, assim, focando nas energias desses cinco dias né? e vai estar tá ali assim, é, é, trabalhando essas, essas, essas forças dentro dessa jornada até o domingo. Né? Domingo termina com o dia fora do tempo, tem uma grande meditação aí no domingo que a gente vai fazer. E aí, a partir da semana que vem, quem quiser se aprofundar mesmo e, e, e fazer o curso, a gente já vai lançar o curso também, tá? Mas esse Chega, momento, esses para dias, eles são muito especiais. Uhum. Bacana. Então, assim, vai ter esse curso gratuito e depois, na próxima semana, vai começar um curso mais aprofundado. Só a gente deixar claro, assim, às vezes, o pessoal que né, não, não tá muito acostumado com isso, o curso vai ser 100% online, né, Ana? Sim, esse, o do IEB, sim. O outro também, o outro ele é um curso, ele vai ser gravado, tem, tem duas aulas que a gente vai dar mais para frente desse curso que a gente vai fazer, da, da formação, e aí a gente depois vai informar né, para quem estiver fazendo o curso e para poder realizar essas aulas, né? mas elas vão ficar gravadas também, e aí a pessoa tem o tempo para acessar tudo, né? Legal, bem legal. E vai ser uma plataforma também onde vai estar disponibilizado ali todas essas todas essas isso. aulas e tal. Beleza. Que bom, isso. Ana, que delícia. Que delícia. Olha, deu tudo certo a gente nem imaginava né, que, que ia acontecer tudo isso quando a gente marcou essa live. <risos> Porque era para ter hum, acontecido sim. na semana hum. passada Daí você teve um compromisso, né? Eu falei, ah, beleza, a gente faz o dia 21. E olha, que coincidiu de ter o fechamento desse período e também o curso e tudo uhum. mais. Ana, agora uma outra pergunta também para você, só pra gente fechar. É, por exemplo, a pessoa que já tá buscando né esse caminho do autoconhecimento. Então, como que a cosmologia maia pode ajudar ela nesse caminhar? né Além de descobrir os propósitos, de saber essa parte de sombras e de luz... Como ela pode ajudar, né? mas assim, de maneira muito prática, na, na, nessa, nesse descobrimento do, do autoconhecimento da pessoa? Olha, ela, vai, ela é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? Então, você vai, assim, às vezes, tomar contato com características suas que, às vezes, você às vezes, não tinha parado para pensar a respeito, ou, assim, é, ela vai mostrar para você como que você vai lidar com Trabou um pouquinho aqui, enquanto isso vou ver a outra pergunta. Sim, a, a, a Ana tá travadinha aqui, mas ó, a Di Chave perguntou se a Live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar gravada aqui no meu no meu Instagram e daí também eu passo o link para Ana se ela quiser subir lá no Instagram dela. Ah, tá? a Ana caiu de novo. É a tormenta, é do dia da tormenta que está acontecendo isso. Então não precisa se preocupar se de repente você não conseguiu ouvir alguma coisa do que a gente falou aqui. Essa live vai ficar gravada, porque realmente a gente está com problema lá na internet. Acho que é a da Ana, porque a é minha parece que está boa aqui. A princípio tá todos os palitinhos ali, então parece que está boa. E bem, a gente, então tá só recapitulando. Vai ficar salva a live, tá? Vai ficar salva aqui pra frente, pra sempre no meu IGTV E a Ana tá com esse curso agora Que é esse curso gratuito, né? Que vai até domingo E você pode acessar através do link da Bill lá da Ana Que daí vai entrar para um, um grupo de WhatsApp Onde ela vai dar mais informações Eu tô louca pra, pra, pra conversar aqui com ela Pra eu entrar nisso daí E na segunda-feira Que é na, no dia 26, né? que é quando começa o curso para a pessoa se aprofundar mais na cosmologia maia. Que interessante, a gente nem imaginava né, que, seria, que seria assim, essa live. Que delícia. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode aproveitar para perguntar agora, enquanto a Aninha está entrando aqui de novo. <risos> a Anete por aqui está atormentada. Está atormentada mesmo, né, Di? <risos> Caiu várias vezes, é. Acontece, aqui outra, me arrepiei Fechamento do ciclo, Estamos me mudando de cidade de 15. Uou, Délia Uou Veja só, tá, sincroni... tá em sincronia aí com... Com, a... com o Cosmos Estou fazendo curso gratuito, mas é complexo Vai ficar no ar ainda Délia, tem que esperar a, a Ana voltar para ela dizer Parece que vai ficar assim, ó, que as aulas desse curso gratuito Parece que vai. Pelo eu entendi, a gente já tira a dúvida com ela, tá? Mas parece que vai ficar gravado 24 horas, né? Então, tipo, elas fazem as, la... as aulas, as lives, nas 19 horas do horário do Brasil, e fica por 24 horas, depois entra a outra, tá? Aqui, ó, a Aninha. A Aninha voltou. Aí eu já, já peço para ela responder aqui pra certinho para você, tá? É, como é que é a Adélia? Foi a Adélia que Sim. perguntou. Oi Aninha, atormenta. E como diz a, a dia aqui, tá atormentada a internet hoje. <risos> Ana, sim. aqui ó, as meninas estão perguntando se essa live vai ficar gravada porque como tá cortando a internet, algumas coisas elas não conseguiram ouvir. Então sim, vai ficar gravada aqui no meu IGTV e depois eu passo o link também para você se você quiser subir aí no seu. E tem uma outra pergunta aqui também, ó, da Adélia, é, sobre o curso, quer ver? Ela falou aqui para mim, deixa eu ver onde que tá. Tem várias perguntas aqui, eu já vou já vamos ler tudo isso, gente. Ah, <risos> ah, rapaz do céu, não tinha visto que tinha tanta coisa aqui. Délia, cadê? Que ela tinha respondido antes. Eu comecei agora e estou a adorar o curso gratuito da Ana e da Marga. Ai, que bonitinha. Aqui diz que voltou a internet. Ana, terminei ontem o curso. A Dara. Dararoni. Fez total diferença nos meus estudos e reflexões. Já fiz vários, mas vocês fez diferença. Que lindo. Estou aguardando a abertura da turma, estarei acompanhando vocês na UAIEB. Já começa ah, a complexidade isso. para falar o nome. UAIEB. <risos> Aqui. Também vou então... estar no UAIEB, diz a Ana, me preparando para o ano novo. Ah, aqui a Ana diz, é, muito kkkk, muito meu Kim. Acho que ela deve ser da Tormenta, né? Tem conexão com é. pessoas mesmo que. Ah, sim, Ana, tem conexão pessoas do mesmo Kim se encontrarem? É a pergunta da Ana Paula. Ah, sim. Sim, com certeza, porque você vai, vai ter ali características semelhantes, né? Se bem que, assim, às vezes pode acontecer, assim, da pessoa estar tá vibrando ali, um, você tem duas pessoas que são do mesmo Kim, mas, assim, o que vai fazer a diferença? Às vezes elas podem tá estar em, em fases da vida diferentes, isso vai mudar a maneira de, de interagir com o Kim. Ou então, às vezes uma pode estar tá trabalhando mais já os potenciais, a outra ainda pode estar tá mais conectada com a sombra. Né, do que do então, então, assim, essas são essas variações que podem acontecer, tá? Legal. E a, Deixa a... eu ver aqui, tem mais Hã? Não, é que eu ia comentar no caso do Aieb, do, do né, que ah. começa hoje, para é, poder acessar o link, a pessoa pede para mim pelo direct, tá? Na minha bio tem o curso de introdução à ah, cosmologia Maia. Entendi. Para poder participar do UAEB, tem que pedir para mim que aí eu mando, mando a mensagem né? que eu envio o link do, do grupo do WhatsApp. Maravilha. Ali. Então tem que mandar uma mensagenzinha no, no, no direct Isso. da Ana. Tá. Aqui, ó, a Adélia, aqui, achei a pergunta da Adélia. Ela disse: me arrepiei, fechamento do ciclo. Estou mudando de cidade dia 15. Aí depois ela escreveu embaixo: estou fazendo o curso gratuito, mas é complexo. Vai ficar no ar ainda? Foi o que ela perguntou. Porque eu curte... acho que como ela está nesse curso... período aí da tormenta, da mudança e do fechamento, acho que ela deve estar com problema para continuar o curso, né? Não, não, não. O curso gratuito, ele é vitalício. Ele vai estar tá ali, assim, um bom tempo. Tá? O curso gratuito é vitalício. Agora, aí a gente, assim, porque isso é uma coisa, olha, tem informações, assim, que vai, assim, de você ir sentindo Não é uma coisa muito de você ficar pensando a respeito Se você for tentar, assim, só pensar, pensar, a cabeça vai ficar enorme né? é Você tem que procurar sentir mesmo, como é que você sente cada um desses skins, Como é que você sente a energia, você lê o um kim do dia, procura observar dentro daquela mensagem e os acontecimentos, as semelhanças, as sincronicidades. Essa é uma sabedoria que trabalha muito com sincronicidade, né? que é quando você percebe as confirmações acontecendo, para além do raciocínio da coisa. Que legal. Né? Posso dar uma diquinha aqui, Ana, que eu sempre falo com os meus alunos também, quando eles falam assim, ah, Dani, eu queria ter mais insights, queria ter mais intuição e tal, e eu acho que cabe bem aqui nessa, nessa questão. É, a parte da intuição está conectada com o chakra do terceiro olho, que é o chakra ajna. Então, você pode fazer alguns movimentos, por exemplo, com o dedo indicador aqui e movimentando para ativar esse chakra. E também, enquanto você está na meditação, antes de você começar os estudos, se você quiser, fecha os olhos. Imagina uma luz é, lilás girando da direita para a esquerda, como que ativando esse chakra. Porque esse é o chakra responsável hum. por, essa, por essa intuição, pela clarividência. É o, o segundo sim, chakra, sim. né? De baixo para cima. Então, ele está conectado com as divindades. Então, é como se fosse um raio mesmo que vem né, do divino para você, você ter essa conexão. E realmente tem coisas que o cérebro não consegue compreender. Que tem que compreender com o coração. Com certeza. Com certeza, inclusive até dentro da cosmologia maya, você também tem a relação com os chakras, é bem interessante. Ah, é? A gente também considera isso, sim. Que lindo, porque também esse... essa parte dos chakras, isso daí já está desde o livro dos Vedas, né? É muito antigo e tem conexão basicamente com, com tudo que a gente vive hoje em dia, né, Ana? Sim, com certeza. Ó, a Adele escreveu aqui ainda o pessoal que está dizendo que que está mandando coraçõezinhos e beijinhos e alegrias. E diz aqui, aqui que bom. Estou divulgando para muitas pessoas. Gratidão, meninas. Ah, que legal. Isso mesmo, gente. É um trabalho tão bonito que a Ana e a Margareth fazem. E, além disso, assim, eu conheço elas um pouquinho mais, porque a gente fez alguns trabalhos juntas. E eu conheço da essência delas. Então, eu sei que realmente se elas estão fazendo isso, elas estão fazendo com muito amor. E colocando muito empenho, porque eu sei como elas são empenhadas. Então, é super indico. Até, Ana, eu vou depois começar com você em e se eu puder ajudar de alguma maneira, colocar também no meu Instagram, lá no YouTube também, para ajudar a divulgar, porque eu acho que é um trabalho tão bonito. E que quanto mais pessoas souberem, né? porque a gente fica falando, ah, o mundo está tudo errado, porque isso daqui não tem jeito mesmo. Mas não é que a gente querer mudar o mundo, né? A gente tem que mudar o que a gente consegue. E mesmo mudando a gente mesmo, é super difícil, né? Então, imagina, você vai querer sim. mudar o mundo? Tem como. Primeiro muda você mesmo, né? Vamos ver se sim, tem mais sim, alguma sim. pergunta aqui, se não. Ana, você quer complementar de mais alguma maneira, enquanto o pessoal vai escrevendo alguma coisa a mais? Então, é, é, como eu falei, assim né esse é um momento especial mesmo, um momento de transição. Então, assim... É, eu acho que assim, o convite que eu faço mesmo para as pessoas participarem dessa, desse, desse conjunto de lives que a gente vai estar fazendo a partir de hoje, porque isso vai ajudar a entrar bem na energia, sentir como é que funciona a cosmologia maia, né? e, e procurar assim, realmente sentir cada uma. Na, na, na minha página, na minha página pessoal, né? que é AnaHumanoCósmico, eu sempre publico diariamente mensagens sobre os Kins. Então, eu coloco a mensagem síntese do Kins, mas sempre uma reflexão que eu faço a respeito daquela energia. E aí, essa reflexão ajuda bastante a entender. E ajuda até assim, você já, olhando aquele Kins, você já sabe mais ou menos, então, bom, eu já sei o que me reserva um pouco para o dia de hoje. Então, assim, você já se prepara, né? Que nem o quê? A gente teve essas, essas coisas aqui com a internet, a gente já já foi buscar ali a razão na tormenta. É, e tem também que dizer, se assim, a as pessoa fala, ah, não, isso daí é desculpa. Não, não é desculpa, não, gente. Influencia, influencia, influencia muito. É que nem a época que estava o tal do Mercúrio Retrógrado. Maravilha! Como, Ana? Oi? Não te escutei. Não te escutei, cortou um pouquinho. Não, eu falei que aí sabendo, então, a mensagem do, do Kim, do dia, você já vai se preparando. Como, por exemplo, hoje, que é a tormenta, né? Então, a gente tá aqui, às vezes, dá essa, essas engasgadas na internet, mas faz parte, assim, você já sabe qual é a energia que tá circulando. Então, você já vai se, se, se conduzindo melhor, né? Dentro daquela energia, daquele Kim. Então, é verdade, ela, ela é uma energia também, que vai a pessoa. Ai, desculpa, né, que às vezes dá umas umas delays e eu começo a falar e acabo te atropelando uhum. porque eu acho que você parou, mas é por causa da delay, uhum. desculpa. É, e é interessante também a gente saber disso, porque às vezes a pessoa quer iniciar um projeto, quer iniciar alguma coisa e parece que dá tudo errado, porque realmente talvez naquele dia não seja um bom dia para começar, né? Então é interessante a gente saber também alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus, né? Através de toda essa sim, cosmologia. sim. Tem, tem, tem muitas pessoas que me procuram, me procuram às vezes para falar olha eu quero lançar tal coisa assim qualquer que você acha interessante as tem pessoas que me procuram para isso também que lindo Ana e deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui só então para a gente fechar a live você disse que hoje era é o dia da tormenta né faz um resumo para gente lá no seu no seu Instagram tem né explicando mas faz um resumo para gente aqui do que, que a gente pode esperar do dia de hoje? Por exemplo, para mim já é quase seis da tarde aqui. Mas o pessoal aí do Brasil ainda uhum. tem todo o um período da tarde. Então, para o pessoal se preparar para essa tarde, qual que é uhum. a dica, o conselho uhum. do dia? Olha, hoje é a tormenta no tom espectral. né? Esse tom é o número 11 dos 13. Então, ele pede para você liberar, libertar assim, assim aquilo que estiver te incomodando, atravancando. Atravancando as suas emoções, pesando, hoje é um dia de libertação. Solta, solta esse peso. Convém bastante trabalhar com a luz violeta, trabalhe ela na luz, na, no sentido espiral. Faça uma limpeza, assim. Se você puder fazer uma, sentir necessidade de fazer, de repente, um banho de limpeza, assim, para descarregar ali. Olá, a tormenta travando de novo a internet da Ana. <risos> Deu uma travadinha tem... ainda de novo no final. Olha. Se tem alguma coisa assim que está pesando, assim, hoje é um dia assim para você soltar, entregar, né? colocar em pratos limpos, é, é, abrir a, o caminho abrir seu caminho. Né? Deixa a tormenta passar, deixa ela ir embora. Né, se alivie e tome essa força para direcionar, para transformações para a sua vida né? Então hoje é um dia de libertar-se para transformar de verdade Seja o que for E tem tudo a ver, tudo a ver com esse processo também de finalização né? Você já começar a se libertar, Sim. soltar o velho para abrir espaço para o novo né? Que interessante Uma Exatamente. coisa que eu gosto muito, Ana, você falou da questão do banho, né, de ervas e tal eu adoro, Isso. adoro quando, principalmente um dia como hoje, assim, ó, o Paulo Santo. Paulo Santo, pra uhum. mim, olha, só falta um mascar, porque não tem um dia da minha vida que eu nascendo o Paulo Santo. Eu gosto muito de fazer essa defumação no ambiente e na minha casa também com o Paulo Santo. Então fica aí a dica da Ana, você fazer o seu banho de ervas e passar um Paulo Santo aí pela casa também pra dar uma, uma limpada no ambiente, Isso. né? Isso. Pra des descarregar, Ana. Mas... Como? Como? Eu que agradeço. Para descarregar mesmo, né? Ficar mais leve. Né? Isso. Que bom, Ana. Muito obrigada por todas as informações que você deixou aqui para gente, pelo convite do curso gratuito. Eu vou participar com certeza. Eu é, que a gente já vai conversar também. em box. O pessoal que está aqui então já sabe. Se quiser participar do curso da Ana, tem que mandar uma mensagem para ela no direct aí do Insta para ela mandar o link para você poder acessar esse curso. Aí também qualquer dúvida que tenha ficado, aí você já responde para eles também. Aninha, tá certo, ah, muito tá obrigada, de verdade, foi uma delícia. Gratidão ah, para mim também, gratidão. Tchau. Um beijo e se agasalha vem aí, hein? Se cuida. Sim. Tchau, pessoal, muito obrigada por vocês ficarem com a gente até agora. Essa live vai ficar salva e eu já faço o link pra Ana também, tá? Tchau, tchau.